Professora, Como que é o seu nome todo? é? Marilda Manilha Manilha Família tradicional de Franca, né? muito tempo Os meus avós vieram da Itália certo? 1895 Em 1895, 1895. Os, é os seus pais nasceram aqui A Minha mãe e meu pai nasceram aqui No Brasil e já vieram casados da Itália. Os pais da minha mãe é a família é? E Eles vieram casados com dois filhos. dois filhos. Os irmãos do pai da senhora. Quem são os tios? Os meus tios estão todos em São Paulo. Faleceram. Aqui numa né? caixa dos 90. Aliás, eu tenho uma tia que faleceu o ano passado com quase 100 anos. Quase 100 anos? O nome deles, só para a gente. Ah, é. João, é, Bonito, tinha Elza, é, Luísa. Luísa. É, é bastante. É bastante. O antigo tinha um cunhado de filho. Quantos irmãos que eram dele? Era dez. dez irmãos. Do seu pai? Bom, meu pai. E da sua mãe? A minha mãe, eles eram, acho que, oito. Dois nasceram de Itália. O tio Corina e o tio Segundo. Depois vinha o tio Guilhermino, o tio Nenê, o tio a minha mãe e a tia Pina. Então, esses nasceram no Brasil. Nasceram no Brasil. Agora... Um Senhora? Eu só tenho um irmão que conheceu, Manilha. era o Ciro Manília. Ele trabalhou aqui em Franca como carpinteiro. carpinteiro. E a senhora professora. Onde que a senhora estudou aqui em Franca? No primário. Noventa e 87 primeira turma Eu sou da 84 aqui catando histórias, né? É a, a vida é uma caminhada passageira. Quando a gente menos espera, o tempo já passou, vai. A senhora estudou no João de Farias, lá em Cristais. É, eu dei aula lá. Deu aula lá, né, estudou lá. Eu sou muito amigo do seu Olívio Costa, 97 anos. Tá fazendo agora. E ali tem uma história muito rica, né? De Guapuã. É antigo. Aquela Sinal de que quer sair logo. Olha ah lá, ó. A mãe fica toda emocionada. Eu já. Mas. Essa turma aqui, a senhora foi professora? Me faltou o nome dele, foi candidato comigo a vereador É um careca também O é? Carmelino Correia Júnior. Quem foi Carmelino Correia Júnior? Dizem que ele era um professor da Ele era professor de português no colégio de Lourdes e no IETC. IETC. Ali o colégio agrícola ele está ligado ao, ao, ao bosque, né? E eu era vereador, sou amigo dela. Ela transformou Franca, né? Ela fez Franca ficar verde. Plantou demais. Fez uma história bonita. Aqui, nós estamos aproveitando o tempo, mesmo desse barulho aqui de encontro de ex-alunos, e registrando um pouco de história da Franca. Do... Ali tem um projeto para transformar numa faculdade de agronomia? Ou... Não, isso aí foi um sonho Petralha, mas não virou nada. Não. O colégio é, do Petralha hoje está crescendo, a escola em Pacate. Quem sabe ali vai ser uma, futuramente. dizer que o sonho, quando ele é pequeno, a gente realiza e vê ele concretizado, mas o sonho grande, a gente sonha e outros vão realizar o sonho. O caso do reverendo Nicanor, o samaritano, ali ainda tem um, um fazer um lar do idoso, é um projeto ousado, moderno, que precisa de ser feito. a Dona Parecida Andrade Cunha. Eu e o Luísa somos da mesma idade. Nós estamos nas mesmas horas. A senhora lembra da minha esposa, a Meire Ponce, que é da igreja. É, eu não, não recordo esse assim, nome. Eu sou muito pastor muito da Presbiteriana e eu vim para cá. É, eu vim, é, Reverendo Canor me convidou para assumir o pastorado, foi muito bom. Conheceu muito o reverendo e calor. É natural de onde? Eu sou de Pratinho, uma cidadezinha ao lado de água. É de Minas, Minas Gerais. E como que você chegou aqui em Franca? É o seu pai que matriculou? Como é que é? A família, indicação de quem? aqui ó apesar que eu já era gordinho eu não mudei eu... não, já dar é o pior, porque eu tinha uma genética que foi engordada né? a gente está organizando né? no 106 eu mandei isso uma vez eu cortei de novo não tem jeito, é 106 não sei o que Desde quando eu fui ver o carreté, fui visitar o carreté, falei, Ronaldo, vou juntar nós aqui com o Franco, que nós está esperto, vamos achar, se nós viermos mais rio, nós está mais perto, né? Assim. Aí eu olho, aí eu olho, um né? aí eu eu eu fiquei operado, tem muito tempo que eu tinha trabalhar, seis meses parado, quase. Aí a hora que ele deu uma forquinha, eu falei, irmão, Ronaldo, vamos lugar que eu pago. você foi o responsável. Eu, eu, eu, eu, eu, Registrando aqui hoje é. Renato. Renato. Renato. Renato diz é. Quê? É. O que? Como é que faz? Não, não, não. ali ah, pega mano, de um de o o Os amigos valem muito mais. Eu comprei os trens. Tá vendo, mestre? Tem cheiro. Tem cheiro. E ainda mais. que eu sei fazer, o que eu pedi, fazer com os meus amigos. Eu tô registrando aqui.